Falando da dor do bloco de internação no segmento saúde hospitalar, a dor do paciente é ficar internado e ser tratado, atendido de uma forma humana, ter uma boa experiência e sair o mais rápido possível curado. E o desafio que o hospital tem é prover uma infraestrutura completa com elementos que tragam segurança, acuracidade, higiene e facilidade durante esse período. Meu nome é Léo Cáceres e esse é o terceiro vídeo da série Saúde. E efetivamente, quais são as soluções que a gente tem para o bloco de internação? Bom, a gente tem toda a infraestrutura de computadores, notebooks, para que o corpo clínico consiga atender o paciente no leito, contando até com os carrinhos personalizados de deslocamento. Esse paciente vai ter uma super experiência humanizada, porque a Simpress pode prover os smartphones e os tablets para que ele use enquanto internado, acessando internet e rede social e todos os elementos para garantir a correta dispensação dos medicamentos e do tratamento, através do beira-leito, com os coletores inteligentes e a linha de impressoras térmicas da Simpressa. O OutSurfing traz benefícios como o único fornecedor para cuidar de diferentes elementos da sua infraestrutura, enquanto você e seu time focam no core build do seu negócio,